prédio do Teatro Oficina, ele é insociável do trabalho da companhia. A arquitetura cênica, ela sempre foi ligada profundamente às transformações da biografia da companhia, da linguagem de encenação, e sempre teve ligada às descobertas da dramaturgia, às descobertas cênicas, esse corpo, ele caminha muito junto com as descobertas dos corpos, dos artistas, também. Porque esse prédio, ele é muito forjado, na testa do Teatro Oficina tem uma bigorna, e essa bigorna também fala sobre isso, que esse teatro, o corpo do edifício teatral, também é forjado pelos artistas, pela criação teatral. O Teatro Oficina está na rua Jaceguai 520, a primeira sede, em 1961, e inaugurou com a vida impressa em dólar. E o primeiro prédio, na verdade, é bom falar que esse prédio, e é atual, o último, né, de autoria da Lina Bobardi e Edson Elito, e dos artistas da companhia, ele é o terceiro Teatro Oficina, porque o Oficina passou por três projetos por três concepções de edifício teatral, de arquitetura cênica. A primeira, essa onde foi inaugurada com a peça A Vida Impressa em Dólar, é um projeto de criação do arquiteto Joaquim Guedes, que é um arquiteto paulista, muito importante né para a linguagem e para a concepção do brutalismo paulista. E desde então, nesse primeiro projeto, que não Ocupava todo o lote do teatro, ocupava só metade do lote, já estava ali, continha um DNA do que seria as próximas encenações, porque já era um projeto que não tinha a ideia da caixa cênica, a italiana, né? não tinha coxias, não tinha urdimento, enfim, estava tudo já francamente exposto à mostra e era uma concepção sanduíche de um teatro sanduíche onde as duas plateias se confrontavam com o palco central e nesse teatro por essa concepção por ter que se adaptar a esse a esse lote que é uma característica do bairro do bexiga né que é esse lote que a gente chama de linguiça que é muito estreito e muito profundo para se adaptar a essa a essa tipologia o projeto teve que conceber a companhia, né, a linguagem teatral, teve que conceber as encenações muito a parte disso. né? Então, não tinha exatamente surpresas como se tem quando tem a coxia. Né? Os cenários, eles se deslizavam pelas laterais. E é importante dizer que nessa, nessa concepção do arquiteto Joaquim Guedes tiveram muitas encenações que o Flávio Império, que vai ser o futuro né, criador do segundo projeto do Teatro Oficina, ele experimentou muitas possibilidades de cenário, de direção de arte, que de alguma maneira já iam ser, iam levar à segunda concepção. Esse projeto, ele dá passagem né, ao projeto do Flávio Império em 1967, porque em 1966 o Teatro Oficina passou, sofreu, um incêndio criminoso não sobra nada do teatro, o teatro fica absolutamente destruído. O que sobra, na verdade, é justamente toda a carcaça, as paredes, né, de tijolo de alvenaria. Que os meus inimigos tenham longa vida para ver de pé a nossa vitória. Em 1967, para fazer a concepção do segundo Teatro Oficina, Zé Celso e a companhia convida o Flávio Império, que é arquiteto, urbanista, artista plástico, cenógrafo, diretor, professor da Universidade de Arquitetura de São Paulo. E ele já tinha tido né, a experiência de trabalhar com aquela linguagem, sem a caixa completamente aberta. E eles se inspiram, sobretudo numa ida até a Alemanha e tem contato com uma peça do Melina Ensemble, que é o teatro que foi concebido né, pelo Brecht, portanto ele tem uma linguagem brestiana. E inspirados naquela caixa que propunha uma radicalidade de abertura ainda maior, aonde os equipamentos de luz, né, as fontes de luz, todo o urdimento, as tractanas ficavam à mostra e também inspirados numa peça que assistiram lá, que era Artur Rui, Ascensão Inquieta de Arthur Rui, vem para o Brasil e concebem aquela aquela arquitetura cênica muito a partir também daquele daquele dispositivo né, que tinha, e ainda tem ali na Assemble, que é o palco giratório. O palco giratório, de alguma maneira, ele dava a possibilidade de tirar a bidimensionalidade do teatro. Né, mesmo estando num palco frontal, como era esse o segundo teatro-oficina, ainda dava a possibilidade de trabalhar como se fosse uma escultura, né, a, a linguagem da direção de arte. É nesse teatro, concebido pelo Flávio Império, que estreia O Rei da Vela, em 1967, e não só né, o que estava colocado ali como proposta de arquitetura cênica, mas toda a concepção da linguagem dessa peça, ela é um marco, né, um, marco um divisor de águas para a linguagem, é, sobretudo decolonial, do teatro e das artes plásticas no Brasil. Existe um, um intervalo né, de tempo, ou posso dizer, uma preparação para a chegada desse terceiro e último, para a concepção desse terceiro e último Teatro Oficina, justamente porque, com certeza, ele dura mais um tempo por conta disso, porque ele fez um trabalho de absorver esses dois anteriores e se antenar muito, assim, é, profundamente no que estava acontecendo naquele tempo. É, eu acho muito importante que esse terceiro teatro ele não tenha vindo, ou pelo menos é sintomático, quer dizer alguma coisa, o fato de ele não ter vindo tão rapidamente como, como os dois anteriores, que o primeiro, ele teve a urgência, né, feita pelo Joaquim Guedes, a urgência de se criar um espaço para a companhia continuar trabalhando, ou pelo menos assim começar o seu trabalho como companhia de teatro e começar a trabalhar o seu repertório também, o segundo ele veio numa urgência, porque o teatro tinha que dar uma resposta àquela, àquela violência que foi é, o incêndio, que então, foi o de 67, do Flávio Imperi, então rapidamente se levantou um outro teatro, mas ainda assim com uma perspectiva de uma referência muito forte de um teatro que era feito fora do Brasil, ainda com um, uma influência muito colonizada do que é o difícil teatral. É, e a arquitetura cênica. 67 desde a inauguração do Rei da Vela, é, a, tem todo um processo, né, uma, uma, uma linha de encenações que vão sendo feitas. Cada encenação como um marco, mesmo muito profundo, na linguagem da companhia, com descobertas, como foi Roda Viva, como foi é, Graça, Senhor, como foi a Selva das Cidades e outras que vieram depois disso. Mas, sobretudo, importa para falar desse terceiro fato de que a Companhia, depois de encenar essas peças, veio o exílio, então boa parte ficou exilado fora do Brasil, enquanto esse, a sede do teatro interrompeu as atividades de encenação, só que começou a se abrir para muitas outras narrativas para muitas outras ocupações como com exibições de filmes, como cozinha, como encontros com cabaré, com ensaios, com trabalho de outras companhias também. Então importa esse momento, que é um pouco antes ainda do retorno né, do Zé Celso e uma parte da companhia para o Brasil de que era um lugar que foi sendo experimentado com vários tipos de programa. Quer dizer, existia uma confluência que foi revelada né, e que, que mostrou que esse lugar tinha uma potência de confluir outros, outras criações, outras iniciativas. Retorno do Exílio, em 79 a companhia começa a, a trabalhar o que eu chamo de o canteiro de obras, né, o que a gente que a gente interpreta como canteiro de obras porque, claro, que se sentiu que depois de ter passado pela Revolução de 68, por Roda Viva, né, em 68 também, que foi a primeira peça aonde os atores eles atravessaram essa quarta parede do palco italiano para tocar no público, para atuar a partir da perspectiva do, do edifício teatral todo, né, não só do palco, do púlpito, isso também foi importante e graças a Senhor radicalizando em 69, ainda mais isso, porque na verdade nem o espaço onde, onde se, se agregava, depois os atores ex existiam, né? na verdade, qualquer lugar era possível, é, a universidade, galpões, qualquer lugar era possível se encenar graças a Senhor, já tinha quase que sugerido uma ruptura radical né? entre, a, entre a relação público patéia é, nesse exílio da companhia, a, o, é fe, feito um filme, né é criado O Parto e 25, pela Revolução dos Cravos, e O Parto na Revolução Moçambicana. Enfim, atra, sendo atravessado por todas essas, essas revoluções do corpo é, e decoloniais, não fazia sentido voltar para um edifício, uma concepção de arquitetura cênica onde mantinha a relação entre público e plateia de um palco frontal como era ainda o segundo teatro-oficina com a concepção do Flávio Império né, e aonde estreou o Rei da Vela. Então teve um momento de quebra-quebra aonde a própria companhia começou a, a, a intervir assim com muita intensidade na transformação daquele espaço e foram quebrando, quebraram quase todas as divisórias piso e o espaço acabou virando esse grande canteiro, quase que um vazio, sem paredes, é, sem teto, simplesmente, aliás, fortemente, né, um terreiro livre, um vão como é o vão do Masp, aonde daria muito mais possibilidades de que coisas desconhecidas acontecessem. Então, nesse momento importa ele foi longo, porque ele começou em 79 e ele foi até, é, mais ou menos, começo da década de 90, Quer dizer, os anos 80, praticamente todo foi dentro desse canteiro. E livres para experimentar cênicamente. Foi nesse momento que a companhia começou os ensaios de três peças, que são peças que marcaram profundamente a linguagem do teatro-oficina e, na consequência, a, a criação do novo espaço cênico, que foram os sertões. Os sertões que trouxe a importância da terra, que trouxe a importância de levar em consideração não só o prédio de, do, da companhia, mas entender que estamos inseridos num território, a importância da luta como uma ferramenta de criação, de imaginação e de teatro, e de linguagem teatral. Mistérios Gozosos, que é uma peça do Oswaldo Andrade, é uma peça a partir da, da, do poema O Santeiro do Mangue, e no Santeiro do Mangue o Osvaldo, ele evoca como um o espaço, né, um espaço narrativo dele, o canal do mangue carioca. E o canal do mangue, ele trouxe a, a, a rua, né, esse sentido longitudinal que tem o Teatro Oficina, hoje, né, muito abertamente, vem muito da, da inspiração de se criar esse canal do mangue. Em alguns lugares a gente vê algumas fotos, alguns registros, que isso estava impresso, marcado ali na década de 80, o que hoje é a nossa pista de madeira era marcado com uma, uma tatuagem assim no chão de Britas, né? então isso reforçava ali a, o desejo de se criar, entrar nesse universo do Santeiro do Mangue, do canal do Mangue Carioca. Depois, Bacantes. Quem está por aqui? Bacantes também foi ensaiada, começou a ser trabalhada dramaturgicamente, assim, desde o seu do germe, né, da, da concepção inicial de criação dessa peça e muito do que foi do que trazia, não, né, como espaço cênico, como espaço, né, da dramaturgia clássica, né, de Eurípedes em Bacantes, foi sendo incorporado, primeiro sugerido, né, como como espaço cênico naquele momento, e depois incorporado como arquitetura cênica nesse terceiro e atual Teatro Cina. Por exemplo, a fonte. Em Bacantes existe a fonte de Dirce, que a gente chama de fonte de Dircinha, mas era uma fonte muito importante, assim, ela tinha um sentido ritualístico para Tebas. E, ao mesmo tempo, tem personagens, né, que são personagens de contracenação cósmica, né, que tem... Que são evocados na peça bacante, que são os Urânidas. E aí, por conta disso, né, a concepção do céu, do teto aberto o tempo todo, e a necessidade que, que essa dramaturgia incitou na gente a começar a contracenar com o fora, com o cosmo, com o além do público, né, além da caixa cênica, e isso veio muito impresso na, no teto móvel. O fogo, o fogo de Semele esse fogo que é uma chama que se cultiva no teatro né? desde quando a gente entra para começar o rito junto com o público até o fim da peça existia assim uma pequena insinuação dessa chama durante as encenações mas ela foi colocada foi construída como arquitetura cênica como edifício teatral nesse terceiro teatro é né? com todo um, um esquema nem né? uma estrutura de canalização de gás para que aquela chama de sml permanecesse acesa e a partir né, das necessidades da dramaturgia. E é muito belo quando a gente pega a retoma né, os primeiros textos impressos, os primeiros estudos né, de Bacantes, da montagem. É importante porque começa ele começa justamente colocando que espaço é esse, né, em que chão que estamos. E a partir disso, a partir dessa orientação, geográfica dessa orientação cosmológica e cosmográfica, aí sim cria-se um sentido para começar a entender como os corpos vão atuar ali dentro. Quer dizer, dá toda uma, dá toda, né, a direção e que eu acho bonito porque ele é uma flecha, né, que ele aponta as muitas maneiras que poderão ser experimentadas esse teatro futuramente, né, com encenações. E eu lendo agora eu percebo que a gente experimentou quase tudo, experimentou como o circo, experimentou as estruturas engalanadas em era, o sutil cabaço entre o público e a plateia, o fogo, os jardins todos, aquelas plantas todas sugeridas para que aquele jardim fosse não só um jardim decorativo, mas fosse um jardim de plantas de poder também. Na verdade, é uma grande esse texto, né? Ele é uma, uma cumba nesse sentido, que ele é uma projeção do que se deseja, porque naquele momento era só uma abertura, né, de possibilidade. Era o começo, começo de um passo para começar depois é, durante quase 30 anos, né, que vai fazer 30 anos o ano que vem, o aniversário desse terceiro teatro sino de criação dali na Barra do Edson Lito. Então, é uma grande prospecção, uma grande projeção. E aí, voltando um pouco, antes dessa... E também, junto, né, confluindo com essa inspiração literária da poesia, né, como esses poetas, Euclides da Cunha, Oswald de Andrade, Eurípides, influenciaram né, ou sugeriram uma arquitetura cênica para esse terceiro teatro, através da poesia, também, junto com isso, tiveram inspirações ligadas a espaços, né onde Lina se inspirou, não só Lina, mas a companhia, os artistas se inspiraram para chegar nesse projeto tal qual é hoje. Então, tinha um desejo de trazer a rua, porque, afinal de contas, as manifestações fortes do Brasil acontecem na rua. Né, os cortejos, os bailes de rua, as celebrações, os cortejos litúrgicos, né, as procissões, o carnaval, as manifestações de insurgência, enfim, a rua é o palco. Então esse teatro ele foi concebido para que a rua tivesse a possibilidade de penetrar dentro dele da maneira mais fácil possível, mais assim orgânica, que é o que aconteceu. Por isso foi concebido como um teatro rua, como um palco pista sem, assim, aí já completamente eliminando qualquer divisão né, existente entre público e plateia. Porque na rua acontece isso, na rua não tem essa divisão messiânica, né, onde quem atua e quem não atua através de um púlpito, ou de um palco, ou do que é que seja, né, qualquer elemento cênico que defina um lugar de privilégio de quem fala. Então, esse teatro ele abandona isso completamente. E também isso já é uma uma referência que o Zé Celso sempre conta pra gente. Ali na Bard, ela tinha um desejo de alguma maneira de evocar, mas transver ainda, né, a colonialidade do teatro a italiana, ou talvez destroná-lo de alguma maneira, mas evocando o teatro de Milano, que ela dizia que esse teatro deveria ter as galerias de Milano, né, da onde vêm nossas galerias verticais, mas com chão de terreiro, com chão de rua. Também essa inspirados, né, naquilo que evoca o máximo né da, do popular no Brasil, o sambódromo é uma inspiração para a criação do terceiro teatro cena. Sobretudo essa relação mais vertical da atuação de quem está na pista com o público, como é no sambódromo, né, é, exige uma um tipo de atuação mais vertical e mais 360 graus, né? O alcance para se chegar nesse público como é na pista, né, e na relação público e plateia ou pelo menos a pista, né, do Sambódromo e público torcedor das escolas de samba, é uma coisa que passa a ser exigido por essa concepção cênica. E também o lugar de passagem, né? porque a rua ela é o lugar de passagem. Né? Como no sambódromo a escola entra, ela tem o um tempo dela para ela brilhar, para acontecer, para trabalhar a sua harmonia e tudo que vinha sendo ensaiado e para colocar em cena naquele tempo, mas entendendo que também é uma um acontecimento de passagem para chegar numa apoteose e ter o seu fim. Então, a nossa rua a palpista, ela também, ela também evoca isso. Antonin Artaud, um senador, um poeta francês, também inspira esse terceiro teatro-oficina. Alina Bard, já tinha feito o teatro do MASP, inspirado numa uma concepção artudiana do teatro, sobretudo a partir do texto A Sala, que está dentro do teatro e seu duplo, onde Artaud sugere um desenho de espaço, onde o público fica no centro da sala e os atores em torno e o público em cadeiras giratórias, quer dizer, ele perde essa relação frontal com os atores, ele adquire uma autonomia para entender e perceber e assistir aquela encenação a partir assim da sua vontade, né? não só é, de uma relação direcional, de como impõe a cena. Isso importa para este teatro, mais para frente a companhia vai encenar, para dar um fim nos dias de Deus e sugere exatamente a concepção do teatro Artodiano, onde o público fica no meio, e a gente experimenta a atuação dos atores assim, com radicalidade na, no perímetro do espaço, porque o teatro oficina vai ter essas passarelas, né? depois de um tempo, adquirir essas passarelas para conseguir evocar a concepção cênica do Arthur. Maya Hold também inspira... O teatro sina essa arquitetura cênica principalmente porque nessa relação que ele tem com a brutalidade dos materiais, com a verdade dos materiais, no sentido de que tudo que está colocado como concepção de espaço cênico, como arquitetura cênica, como dispositivo cênico, nas encenações de Maya Hold, vai ser sempre material escancarado, sem ser cenografado, quer dizer, um sentido é, profundo da arquitetura cênica, né? da, da, de toda a, a estrutura, a engrenagem, o sistema construtivo daquilo colocado francamente para os espectadores. Né? Então, isso é muito absorvido na criação do Teatro Cina, justamente porque a, a matéria né, do que é feito esse prédio é basicamente a madeira, o metal, o vidro e o concreto e tudo francamente à mostra, nada escondido, brestinianamente escancarado, nesse sentido. Também, é, Bertolt Brecht, encenador, poeta alemão, influencia muito o trabalho e a concepção da Lina Bard para esse teatro, e também não só para esse, mas assim para muitos outros que ela concebeu, e para os cenários que a Lina concebeu, para muitas peças, porque tinha o partido de justamente não deixar nada escamoteado né, do público. Então tinha um didatismo, tinha um didatismo no que era construído. E o Teatro Oficina, ele carrega esse didatismo. De alguma maneira, então quem chega no Teatro Oficina vai, percebe que, como no teatro brestiniano, não existe... É, escondido né, a parte estrutural ou a parte de iluminação da cenografia, da arquitetura cênica, enfim, tudo, todos os dispositivos estão à mostra, as fontes de luz, por, justamente porque não existe o procênio. É, não, por não existir o procênio, o que deveria estar lá acaba acontecendo na terceira galeria do teatro. Então, como o público está o tempo todo em relação às essas áreas e como é completamente aberto, então... Assistindo uma peça, assiste-se também a operação de luz, assiste-se também a operação das maquinárias. Há mistério, mas não há o ilusionismo. Essa aqui é a diferença de um teatro que é feito como um terreiro, um teatro que é feito dentro da caixa a italiana, aonde tem muito ilusionismo e às vezes, às vezes muito pouco mistério. Em 2010 a companhia abre os arcos do beco e estabelece uma relação mais integral com o terreno em torno, que é né, o, o chão de luta né, que se trava né, com esse núcleo artístico e o capital mobiliário na figura do Grupo Silvio Santos. E foi um momento que até então foi importante um marco, assim, no certo sentido, porque até então a relação que se tinha com a luta era muito abstrata, no sentido que os projetos que eram pensados para lá eram projetos que ainda não, não tinham passado pelo corpo. Então, quando a gente abre o beco, vai para o terreno e começa a experimentar ali, em 2010, né, com Dionisíacas e depois com outras peças, né, como foi com a Macumba Antropófaga, e depois com a Cortes, e uma sucessão delas, começou a experimentar aquele terreno no corpo, e a sentir, mais concretamente, as possibilidades cênicas dele. A gente até então podia usar por um contrato de comodato, então a gente experimentava todos o prólogo de peças ou o final das peças acontecer com o público nesse terreno. Então a gente foi experimentando alturas, lugares, temperaturas, é, possibilidades de corais, né, de fazer coreografias naquele terreno com o elenco e com o público isso foi nos dando um projeto, um desenho de projeto mais concreto. E aí foi importante também a abertura do beco, esse sentido né, de ter, de pisar no objeto de luta, né, do chão de luta, porque até então vinham se pensando projetos que tinham uma construção muito massiva e muito maciça, como foi um projeto pensado né, para abrigar a Universidade Antropófaga, que ele era assim, é, quase um monumento, monumento à cultura, mas era um monumento de concreto. Então, quando a gente experimenta o terreno, principalmente com a macumba antropófaga, revela para nós a beleza e a força né, da integridade daquele vazio. Então, a gente abandona completamente a ideia de construir, construir, e, na verdade, estava na mesma lógica né, do, do antagonista, e, na verdade, nada construir, deixar aquele terreno que tem uma importância ambiental arqueológica muito forte. Porque ali passa né, um dos braços da hidrografia do, do bairro do Bexiga, que é o rio Bistiga e que passa quatro metros do nosso chão, quer dizer, ele está escancarado, a natureza está escancarada, e mudou uma perspectiva que até então colocava a ocupação humana ainda, mesmo que através da cultura, num terreno, e a gente começou a considerar a ocupação da própria natureza. Então, a ideia do fundo do vale, pisar no fundo do vale, a ideia de colocar em cena toda a geografia, a geomorfologia, porque esse terreno ele é todo acidentado justamente porque ele é um fundo de vale. Então tem uma, uma beleza quase que monumental para ser revelada, mas da natureza. Né? E é a partir disso que a gente vem experimentando como projeto piloto para não ocupar, mas para tornar manifesto um projeto que já está ali há muito tempo. Há muito tempo. Então, é uma intervenção muito mais sutil e aliada à natureza, que é o nosso pensamento agora, ou a nossa prática, o nosso desejo de luta pela criação do Parque do Rio ora eu, ora eu, ora eu, sintoniza com Debaixo do chão, debaixo do chão a Apoteose da nossa paixão Tudo que vem debaixo me atinge E no olho do furacão Olhos nos olhos da água da vida Mais primitiva Primeiro movimento dançado do mundo transborda. Sem seu banho, não tem alegria. Sem suas miragens, não tem silêncio. Sem sua cascata, não tem fé. Sem sua fonte não tem abundância Sem sua água não tem vida Rio, bexiga, dança, dança Toma posse da face da terra E seu destino de vanguarda De tudo que é vinho Vinga teu corpo envenenado Teu brilho sepultado Cantar faremos coro ao seu samba cadenciado Coração entusiasma a nossa devoção e abre alas pro sangue doce do chão.